pessoal, vamos juntos comprar picanha hoje? Nós encontramos aqui uma pequena promoção. Quanto é que tá o quilo da picanha na tua cidade aí no Brasil? Eu não tenho a menor ideia. Quanto é que tava a última vez que tu viu lá no Brasil? 70. Isso um ano atrás, né? Quanto é que tá o quilo da picanha aí no Brasil na tua cidade? Me conta. Bom, eu vi aqui um post. Uma promoção Deixa eu mostrar tava por R$ 4,99, que é a Libra. Este aqui é 470 o gramas. 470 gramas. Então, faça uma conversão aí. Não sei, e aí tá consideravelmente abaixo do valor que normalmente tá aqui. Nós pagamos na Seabra R$ 6,99, R$ 7,99. E vamos ver qual a qualidade também, né? Vamos lá, nós nunca fomos nesse lugar, primeira vez. Se tu pegar só o bife cortado no Walmart, tá 9 dólares a libra. É? 9. É, ah. eu, eu sei que eu já fiz essa conta antigamente e seria mais ou menos a mesma coisa, ou até um pouquinho menos, fazer bife com a picanha. Então eu comprava normalmente a picanha pra fazer bife. Só que essa aba não é pertinho de casa, então nós acabamos comprando no Walmart, que é perto de casa mesmo. Mas compensa. Assim, comprar a picanha, pra comer bife de picanha é do bife normal que você no mercado. É uma meia hora de casa, é mais perto aqui de Hunter's Creek. Mas se a carne for boa, compensa, né? Como é que é o nome? Ah, deixa eu ver aqui. Tu já viu? Não, por aqui. Pelo Tô até sentindo o cheiro de carne, eu acho que já é psicológico. É Não, até mesmo. Ah, bem. é, olha, tem uns restaurantes. Como é que é o nome? Ah, é esse aqui, ó. Esse aqui. Carniceria. Carniceria? Aham, uhum, é, é hispano. perguntar de onde eles são. Eu até falei pra Edson se forem uruguaios. O Uruguai é a melhor carne, melhor churrasco da vida. Nós comemos no Uruguai, né? Sem dúvida. Nós já comemos na Argentina também, mas o Uruguai é o melhor churrasco da vida. A carne deles... Ah! É aqui. Ah. Pode passar. É cheirinho. O que temos aqui? O que é isso? Arepa? Isso aqui é arepa? Será? O que é isso? Argentino ah, A picanha argentina Olá, tudo bem? Venimos para a picanha? das tantas, porque vejo muitas. Prime, Wario, Angus. Esta é da. Promoção. Promoção? Promoção! Promoção? Olha só essa cara, gente. Tá Vai, bonita, tá bonita. Picanha. É olha essa picanha aqui, 22 desta, dessa Wario. Essa aqui é super cara. Essa cara tava 200 reais no Zaffer, um pedacinho. Sério? Não é possível. 200 reais aqui 23 dólares. Dá promoção, é, é picanha brasileira ou brasileira? É, não, americana. Ah, americana? Ah. ah, ah é. Ó, tem do Brasil aqui, R$8,99. 8,99. Aqui tem por R$7,99 7,99 também. Picanha Angus R$ 9,99. 12,99. Olha a validade, está tudo bem A gente, tem tanta coisa boa aqui Ai, comida hispana é tão boa Salsa de arroz, é cilano. Ó, oh, carniceria, muito boa, gostei Ó, oh, mesinha igual a nossa <risos> Muito legal o ambiente aqui Tem carnes variadas, comidas boas Ah, aqui temos Esqueci o nome como é que é charcoal em português? Como é que é o nome disso aí? Carvão, carvão. Aqui temos carvão, carvão. E aí? Indeciso. Pegar mais alguma coisa. Ah, tem umas coisas bonitas. É, aproveita para pegar e levar para casa e para gente congelar também, se for o caso. né? Cachapa dos Andes. Ai, sério, que coisa boa isso aí. Queijo de mão. Família dos Andes. Hum. Tem chimichurri. Tem chimichurri. Ai, que maravilha. Ai, gente, olha só essas coisas boas. Ready to cook. Da Venezuela Ai, esses enroladinhos Meu senhor, coisa boa Pão de queijo isso aí? Aqui parece uns cocô Ai, olha só, bolinha de queijo, senhor Pequenhos hum. de queijo O que que tu vai provar aí? Fresh cheese from Venezuela Nossa, claro que queremos Claro que queremos Eu tava dizendo aqui ó, tava, Eu tava tentando Traduzir Caçava Porque eu tô tentando pensar em três línguas É yuca Em inglês, caçava Em espanhol E mandioca Ou aipim Em português Ainda tem que traduzir o português que tem A região do Brasil chama -o Coisas diferentes da mandioca. Esses queijos aqui estão tão bonitos. Sério, que lugar maravilhoso! Amei! Hambúrguer de picanha. Ai, gente, que coisa maravilhosa! Assim, o açougue da vida. Amei! Eu vi sempre aqui. Vale a pena! Será? Parece? Vamos perguntar. Delizado. Ah! Graças. É maravilhoso, gente. Coisa maravilhosa. Ah. Delicioso. Delicioso. Como se son. diz meu genro? É. My. Son-in-law. My son-in-law is from Venezuela. Yeah. <risos> cunhado, em espanhol. É, cunhado. Não, é não é, por... é cunhado. Não, não, não, genro. É... Em, em português? Uh, Genro? Genro. Não, cunhada espanhol? Não, cunhada. É sua in law Yes. Cunhada. Não, não, minha É Son-in-law. son Traduzir rápido son-in-law é confuso tanto para quem fala português como para quem fala espanhol porque o pé da letra é filho na lei, que não significa nada em nenhum dos dois idiomas então tanto nós como os hispanos às vezes precisamos fazer alguns cálculos mentais para conseguir descobrir o que, que é Riiiis! Yerno! Yerno! Ah, Yerno! Sim, sí, é parecido! Mortadela! Mortadela! Mortadela! Yeah, yeah, we live aqui Ai oh, que bonitinho! Ah, não se vende <laughs> Não se vende Essa é a propaganda para os amigos Tenho um canal no YouTube e vou falar Se chama para seguir, e <laughs> Lares, Lares e lugares Lares, de lugares. Lares yeah. e lugares, Lares de lugares. Lares yeah. e la Vamos buscar <laughs> Vou mostrar o que nós compramos aqui O el... que? Pode estar até o domingo sem refrigerar. Ah, okay. ah, ok. Se chega o domingo e não se lhe vão comido, lo refriga. Ah, ah, sim. Per, pero... Só para saber quanto custa uma dessas. Só uma? Só para saber... Ah, é. Vamos para nós ver aqui também. 17 dólares. 17 dólares. 17 dólares. Is, is aqui Yeah, mais caro. Sim, sim. É. Em saber. Brasil é muito caro. Nuestra própria moneda, pequena, sim. É em Brasília, sim. É muito caro. O problema é a moneda. Sim. Temos carne de wagon, água, água. Esta em Brasil, para quilômetro, custa como 50, 50 dólares. Wagon? Yes. Uh, Depende por o level, sabe? You know? Ah, eu uh, tenho um level 4. Is twenty four ninety nine per pound in Bicanha. Uh Tomahawk is uh 39.99 per pound. Yeah. In, where are you from? United or uh, no, Japan? No, this is Japanese. Japanese. Japanese, uh, Japanese, Japanese. Yeah. pero, dijiste que tiene este. Wagu? don't know. I don't know. I don't know. And in English it's Guago. Guago. in Brazil the same. And In Brazil? Yes. 200, 300. Ah. So it's caro here, right? We have to speak in Spanish. Como te chamam? Angie. Angie. Angie. Muitíssimas graças, Angie. Muitas Primeiríssima vez que viemos, viemos pelo anúncio. Inclusive estávamos com medo desse preço, né? Nós pensamos que tipo de carne vai ser essa? Nós o lugar é bem, assim, bem apresentável. Amamos. Super simpático, indico fio. Indico né? É perto de Hunter's Creek Aqui, ó E era isso Então me contem aí Quanto que tá a picanha Aí, com a recidagem. Até mais então Tchau, tchau Dá tchau, criatura oh, oh, Não tá prestando atenção na letra? Não. Tipo assim, vivendo de reza. Prestou atenção na letra agora? Não. Eu aqui cantando, tentando dar uma mensagem pra ele, ver hum. ele. não ouvi nada.